muito interessante, um, é, lá. No mais, eu acho que... É, é, um dos pontos altos desse filme, e... É, novamente, eu, por mais que eu tenha tido experiência de RPG, eu nunca mestrei uma mesa, eu nunca fui, eu nunca... É difícil até de você levar uma campanha até o fim, né? Jogar duas, três sessões... O ah, Cal tem uma campanha de 20 anos. Uau! Uau, eu quero ouvir mais sobre isso. Porque sempre ocorre de, putz, tá um casal jogando, aí eles se separam, aí a, a, a, os amigos vão cada um para um lado e acabou a sessão. Ou você tem alguém que uh, muda de casa, e, ou, ou arranja, arruma um trabalho, ou enfim, vai para outra escola. E não, é muito difícil, é, é, é, é, ao mesmo tempo que é frustrante, uh, é muito natural. Sabe, você tem um, um círculo de, de pessoas ali que por uma razão ou outra a, a, acaba entrando ou saindo da, da sua vida. E embora isso seja, de novo, um tom muito sutil, eu acho que ele ainda está presente no filme. E se você assistir com essa ótica, com esses olhos, eu acho que ele se torna um filme muito mais interessante do que só uma aventurinha boba uh, uh, uh, nos, nos moldes ali de... De pirata, de, eu vou falar Piratas do Caribe, mas Disney no comum, como um todo. Uh, esse, ele vai, ele vai estrear, ele teve uma estreia um pouco uh, adiada, né? Vocês podem ver aí pelo pôster. Ele saiu nos Estados Unidos uh, dia 31 de março. Aqui uh, no Brasil, ele vai estrear no dia 13, de, uh, dia 13 de abril. Então, a gente assistiu com bastante antecipação. Uh -huh, sim. E... De novo, eu convido todo mundo que tem algum interesse nesse filme a leva seus amigos, leva sua família, leva a, a, a, pessoas com quem você compartilhou essa experiência porque eu acho que parte da experiência de assistir esse filme é você falar putz, isso é exatamente como na minha aventura, como na sua aventura. E Novamente, não somos um canal especializado em filmes, mas como espectador... Uh... Não, mas pera, eu, eu, é... esse aí é um filme sobre games, isso aí é antiga, <risos> Eu, eu saí, é. assim, extremamente satisfeito.